É com, com muito gosto que estou aqui nesta conferência de imprensa também para, em nome do, do, de todos os obidenses, mostrar aqui também a nossa preocupação em matéria daquilo que será a tomada a de decisão. Eh, do seu ministro Manuel eh, de Pizarro, eh, de facto, eh, felizmente, vamos ter um novo hospital, assim assumiu eh, o seu ministro, de facto, e não havendo aqui possibilidade de o fazer de uma outra forma, não apostar num equipamento destes coletivo, com as condições que se exige, do ponto de vista, como falou o presidente Vítor Marques, eh, daquilo que serão as áreas de influência. Não basta um terreno... Eh, para um equipamento coletivo desta natureza, tem que ser o terreno que reúne todas as condições. E este terreno, de facto, reúne isso. E se estamos cada vez mais a falar em descarbonização, em metas a atingir eh, para 2030, para 2050, esta possibilidade de um terreno eh, contigo eh, à ferrovia tem maturidade mais do que suficiente para nós também podermos definir eh, como eh, esta opção... É, óbidos, caldas, a melhor localização. Portanto, há aqui um conjunto de, de, de situações que são, é, para já, importantes. É, naturalmente, o estudo pressupõe, é, é, como, como já aqui foi dito, o tempo e a distância, mas é, todos aqueles que nos visitam, e estamos a falar de vários é, milhões de pessoas, é, para terem uma ideia, só óbitos dentro das muralhas, contamos anualmente 2 milhões e meio a 3 milhões de visitantes, fruto também da política dos nossos eventos, portanto, não é um hospital apenas para servir aqueles que cá vivem, aqueles que habitam nas redondezas, mas também todos aqueles que nos visitam. Estamos em crer que, realmente, esta é a utilização adequada, por, porque temos aqui um conjunto de, de, de cidades, especialmente no Oeste-Norte que são significativos e em função disso, tanto achamos que este é, é, é o local indicado. Temos que olhar como as coisas funcionam hoje e para perceber que, que fará sentido um hospital para esta zona que realmente necessita, mas no Oeste-Norte e menos no Oeste-Sul, tem mais respostas. Então a zona oeste pode ser mais às Caldas, mais a óbios, mais ao mais ao bombarral, mas depois é isso também que temos que perceber que é as respostas que este território tem, além das necessidades, e falámos de necessidades realmente a nível da questão dos eventos que não foram contemplados no estudo que têm um peso significativo na nossa região no Oeste e Norte e, particular na questão de óbitos mas também tem a questão das segundas residências que também não estão contempladas em incêndios e têm, realmente, um peso muito grande de as residências de estrangeiros, etc, na nossa região as dormidas, 75% das dormidas 75% das medidas da região, da região do Oeste são feitas no Oeste-Norte. Dizer-vos uh, também que, estranho, aquilo que me parece que é feito, que é uma, uma escolha ou um apontar de escolha puramente a regra e esquadro. Portanto, parece-me que outros fatores devem ser tidos em linhas de conta e uh, notar que a centralização dos serviços, cada vez mais, no efeito óleo que faz a grande área metropolitana de Lisboa, continuamos a, a, a dar mais serviço onde eles já existem, onde já existe alternativa, deixando estas populações no, no Oeste-Norte cada vez mais depauperadas de serviços, tornando, obviamente, os territórios menos atrativos, menos capazes e com menos serviço à sua população. O que queria reiterar era o um, um desafio uh, que fiz no início. Portanto, que a equipa do Ministério da Saúde, além deste estudo, possa se largar o conforto do gabinete e vir conhecer um país que é o país real. Feito de pessoas, pessoas com necessidades, pessoas com vontades, feito de pessoas com dificuldades e que, portanto, não têm a facilidade de acesso sequer à informação ou aos serviços que teve para mostrar.